Então pessoal, para você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Para você que já me acompanha, aí muito obrigado. Se você ainda não é inscrito aí no canal, já vou pedir você para se inscrever, para deixar seu like. É, eu estou sempre buscando novidade, né, conhecimento, para trazer para você que cultiva aí a sua planta em vaso. E hoje eu vou estar apresentando para você aqui um adubo, um NPK, para que a sua planta dê raiz, que ela cresça e o melhor que ela floresça. Então, para você que cultiva aí ó um cacto, né? dá para vocês ver aí que cacto mais lindo em vaso. Para você que cultiva aí ó sua suculenta ou seus mini cacto, esse adubo também é muito bom. E para você que cultiva aí ó os seus bolsais ou seus pré bolsais também fica ligado que esse adubo é muito importante para a sua planta. Mas é mais importante também que você veja o vídeo até o final para que você entenda todo o processo que você vai fazer esse adubo e o processo que você vai ter que fazer depois que você tiver esse adubo. Porque não adianta simplesmente você pular o vídeo e ir lá ver como que faz o adubo fazer e jogar na sua planta. Você não vai ter o resultado como este aqui, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos precisar aí é de um elitificador, né? Para bater esse adubo. O que, é que nós vamos usar nesse adubo? Nós vamos usar casca de banana, nós vamos usar aí casca de ovo, nós vamos usar é, pó de café, né? É, eu não aconselho você usar a borra de café porque ela já está lá com aquele processo de que você usou para fazer o café açúcar, né? é, água quente muita gente mistura então assim não é bom é bom você usar o pó o pó do café mesmo que você compra e nós vamos usar também a canela em pó não precisa de se preocupar porque eu vou estar tá deixando a receita é, desse adubo aqui na descrição do vídeo então pessoal, como eu disse a receita né é, de esse adubo já está aí na descrição do vídeo então você consegue acompanhar direitinho anotar aí para que você não perca nada vamos começar aqui o processo a primeira coisa que nós vamos precisar né é de um litro de água para que você faça esse adubo você vai colocar um litro de água aí no seu recipiente você vai colocar oito Oito cascas de banana, eu uso a banana prata, ela é uma banana pequenininha, mas você pode fazer com qualquer casca de banana. Se for a banana caturra, você utiliza aí de quatro a cinco cascas somente. Você vai colocar aí quatro cascas de ovos. Eu já é, lavei, né ou você pode deixar secar também. Você vai colocar essas quatro cascas de ovos aí, né? na no adubo eu pego as cascas seco e trituro e utilizo ela assim também numa planta é um ótimo adubo né para você colocar na sua planta você vai colocar aí quatro colher de pó de café quatro colher rasa né de pó de café você vai colocar uma colher da canela em pó. A canela, além do enraizador, ela é um antibacteriano aí, né, contra os insetos, contra as pragas aí na sua planta. Então você vai colocar uma colher bem cheia aí de canela em pó. E agora nós vamos bater isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Pronto pessoal, já está batido aqui. Agora nós vamos precisar de uma garrafa PET de 2 litros, tá? é muito importante que essa garrafa PET seja de 2 litros, você lava ela, você vai utilizar em um funil, né? ou qualquer outra coisa que você tenha, você vê aqui que fica um caldo bem grosso, nós vamos colocar esse líquido aqui nessa garrafa, você vai observar que ele não vai encher essa garrafa, e é muito importante que você coloque em uma garrafa que ele não enche essa garrafa. Eu vou explicar aqui para você por quê. Você vai colocar nessa garrafa e ele tem que ficar esse espaço. Por quê? Agora vem todo aqui o segredo desse adubo. Você vai guardar esse adubo por seis dias, tá contando da data que você fez. Você vai pegar uma etiqueta, vai colocar aí né, a data... Hoje, por exemplo, é dia 6 do 9 de 2022. Nós vamos colocar aqui a data, vamos colocar aqui nessa garrafa, tá? Dá para você ver aí a data, né? E vamos aguardar 6 dias. Após 6 dias você vai abrir aqui e você vai sentir um gás, porque esse adubo ele vai fermentar e aí você pode diluir ele, em mais um litro de água para você utilizar do jeito que está aqui nas suas plantas você pode coar ele também para você utilizar só o líquido dependendo da planta da planta, você pode furar né, um pouquinho na terra e colocar nas suculentas eu aconselho você a coar porque a suculenta é uma planta mais sensível você vai diluir ele em um litro e um litro e meio de água, isso para suculenta. Para suculenta, ele tem que ser um pouco mais fraco. Você vai diluir um litro e meio de água, você vai coar e você vai utilizar na sua suculenta, e aí sim você vai ter uma planta bonita, saudável, enraizada, florida e, e é tudo que nós queremos. Beleza, então, galera, se você gostou dessas dicas, não esqueça de se inscrever. De deixar aí seu like, de compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Se você mexe com planta, você está trabalhando com planta, você ainda não... É... Tem técnica aí de enraizamento, de estaca, de estaquia, de alporquia. Aqui no canal você encontra todos esses vídeos explicativos para te ajudar aí no seu dia a dia com as suas plantas, beleza? Então, te aguardo no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo vídeo, galera, trazendo dica de como cultivar plantas em vaso. Plante comigo! Tchau, tchau!